Não foi amistoso, não foi brincadeira Foi sim uma partida profissional Pelo segundo Open Qualifier South America para o IEM Brasil 2023 um campeonato que acontece aqui no Brasil Envolvendo os melhores times do mundo E na chave de mata-mata buscando a classificação Seleção do BT cruzou com a Imperial, olha onde a seleção do BT chegou, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. O que aconteceu nessa partida entre Imperial e seleção do BT? Vocês irão ver agora. Mas só um adendo: tá, uma informação importante, né? No mínimo curiosa para jogar contra a Imperial, a seleção do BT ganhou da Red Canets, uma equipe profissional com org, cheia aí de nomes conhecidos como Danuco, Detroit, Realzinho, Secazão Turney. A seleção do BT foi lá e ganhou de 16 a 11. E é importante lembrarmos que essa seleção do BT tá muito forte. Tudo bem, mas né? com todo respeito, tem o BT, se bem que o BT não tá deixando a desejar. Nossa, Olha o BT é o BT. Que isso, cara? O BT não tá puro. Mas além do BT, a Line agora só tem nome forte. Noizão, Lux, que estava jogando até pouco tempo atrás na Fluxo, PRT e XNS que também há pouco tempo jogavam pela T1. Enfim, os caras estão fortes. E contra a Imperial... Encontra contra a Imperial, vocês irão assistir agora. So, o maior jogo aí do dia, né? Imperial vs Seleção do BT, Imperial vende Jota, Cello, Boltalha, Vini, Eleo, o professor de Rafale! Hey! Brasil! Melando já a do e a seleção do BT vem de Lux XNS na visão, pertei ele. Barpiroto! Brasil! Brasil! Cara, infelizmente aí para quem não gosta de spoiler, Eita, oh, calma, BT! Que isso, BT. É... Calma, BT! Que isso, foi o BT? Eu achei que era o um Nico! Que isso, mano, o BT, ele tá. Ele tá bem, jogando velho. DM, não é... tá? não, faço, não falou? Olha tá. o que ele vai falar. Que? Calma, BT! Meu Deus! Ele uma... ah... ele valeu, Ué! Que é, aí, Meu Deus! Caralho, da pra. Que isso? Calma, Fallen! Aí, ó. Pior que tinha round aqui aí, nesse pistol, aí, viu, aí, velho? E... 50.1 50. 50. na triboneira, mas nas associadas aí, 65 e mil assistindo Imperial sim. e seleção do ZT, foda que não vai haver por muito tempo que aqui acabou, né? <risos> é, ó, <que risos> é, ó. É. Jogo bem jogado, velho. O jogo bem jogado, na calminha. Da aí Acabou, né, de vindo Que isso, Lux? Opa, olha o BT 3x2, olha a vida do Vini O BT tá indo buscar o Vini Não tem como o BT não pegar essa kill O Vini vai ter que fazer milagre aqui Caramba, o BT ele foi adulto Ele só segurou o Vini, não deu a cara, não morreu ter é, não é palhaçadinha mano, é, é da hora. São dois jogadores só do time da Imperial no bom é Tem o risco de se enrolar. Se enrolou. Se enrolou, acho que a Imperial se enrolou. Porque, ó, apostado no meio É só o Jota, velho. O Jota vai ter que segurar todo mundo. Ele segura mais falando... um. Mas olha aí. Velho. Se enrolaram. Que é isso, Tchelo. Não é que eu torço contra a seleção do BT. Não o que com a seleção do BT. Mas, pô, velho, seria demais, Tigrão, pro meu coraçãozinho, velho, porra, a Imperial não pode ser eliminada assim, pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro todo, todo humildade. Pro mix, cara, tá? Pro mix. Pro mix, velho, tá ligado? É um, é um mix forte. Pô, era uma parada de balão da China com todo, tipo, não teve esses dias aí? Tá Nossa. Né? isso fala? É, tem dois dias esse do balão da China. Tá tudo certo. Ninguém tá se importando muito com esse mundo. momento, não. Existe muito mundo que os alienígenas cola e, tipo assim, viram um chacota de jovem, tá ligado? Olha Nossa, o BT. BT. É BT. Que isso, cara? O BT não tá puro. Mano, o BT, ele deletou o Fallen. Fallen cravado no tapete. Pô. Ah. Que é isso? Mano, troca o nick do BT pra Mico ou Simple, e bota essa mesma jogada, velho. Ia tá Gold, Gold, Gold. O que mais tá me impressionando é que o BT deu essa bala e não ficou a Oi pra, pra tirar S ou pra printar. Ele continuou é jogando round. Isso é verdade. Isso é perigo pro Imperial, velho. Como é que tá os outros jogos? O Dick Black fur vai começar. Paquetá 16, Arctic 10. Acho que eliminado. Paquetá segue. Eu conheço o e o Minhoca, o Aranha ali e o Coringa, velho. Anuncia um time, aí fala assim: pô, esse time perde pra seleção do BT. Felipe Garotinho. garotinho viu mais demo, viu? Mas o eu, eu Vini. No... Meu amigo, ó, 2x2. 2x4, né? Virou 2x2. É aqui, são situações, velho. Olha lá. Meu puto, já tá cravado ali no tapete, barra Xuxa. Real, Galera, não tá de brincadeira 63. não, viu? Quando a gente falou lá que um IHC vs a seleção do BT seria um jogo legal Uns criticaram pois então é. a gente tava zoando na resenha Falem hum, Vou executar Bambi B. Meu Deus Ah, ainda sabia o Jota, velho foi? Rato. É ele velho. Fingiu que pulou e voltou ficou lá. Abaixado, pra trás, ficou abaixado, ficou abaixado, deixou o cara tirar, achar que não tinha ninguém. Pegar ganhar do do, do, do, do imperial, alienígena vai invadir a Terra, pô. Ué. E olha lá. Meu fé, O <risos> amigo tá bom, hein? É, tipo tá ligado? Aquele, ó, até que ele tá... não olhe pra cima, Ê, né? É tipo, tipo isso. Tipo, os caras lá, o que estava acontecendo e os caras faziam piada. Aí a gente e o pessoal fazendo piada, né? São é ligeiro pra. E os alienígenas não sabem que nós é mais ligeiro que eles. E eles vem grandão e nós tá gigante, tá ligado? Que nem eu falo, hein? Duro no passado, tentando avisar uma coisa vem abatendo. Tá rolando essa treta? Mano, esse pá tem várias fitas aí, gal. Será? Nunca? É Matrix com Independence Day, velho, o que tá acontecendo, pode ter certeza. <risos> Juntos os dois, mano. Só muitos a boba. Mano, eles vieram cobrar o Elon Musk, tão falando aqui, velho. Mano, desista do mundo real. É duro, velho, mano. É duro. BT, caralho, BT. Mano, BT achou a kill ainda. Caralho, Fallen, ele não para aí de, de Eagle parar o homem 1x2. É aquilo, tem 11 segundos. Plantou. Contalha. Ele sacou. Ele tem Nossa. Ele sabe, Dá ele pra sabe, ele sabe, ele sabe. Nossa, nossa. Ah, tá sério, Aqui Robinho. acabou. Eu não sei o que tá rolando, mas esse eu morro <risos> ligeiro, velho. 11, Imperial 3, seleção do BT, velho. Caralho, é Duríssimo. É a nave especial, né? É. Cara, esse jogo aqui, apesar... De tá 11x3, tá, rola, tá rolando uma seriedade de todos os lados, da hora, velho. Existe um, um clima, né? Um tom um bait grão, né? Tem um tom. Sim. Né?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 Caralho, Tigre, o que ele odeia muito o Naldo, né? Ah, aí, essa aí foi muita asco, Naldo. Essa aí forçou oh, um achou? pouquinho pra essa aí. <risos> Porra, velho, como tem que eu velho. Olha lá, Cíndico, quando o Naldo vier te cobrar é. grandão aí, velho, você, você tá sozinho nessa aí, viu? Eu sou fã do Naldo. Eu véio. também, um abraço, ah, velho. Eu, eu acredito em tudo que o Naldo falou. <risos> o que é muito ligeiro, mano. Oi. Ah, 12 e 4 engana, ou não, ué, BT. Que isso, Olha, Caramba, é olha é, é é. é. a galhada na mão do cara errado, ele me... A invasão alienígena pra galera? É duro, velho. É legal, <risos> os caras estavam vindo namorando, né? Não parecia ser um orm um tão grande. Vamos ver. ver. Precisa de saída dos primeiros fixes aqui. Nossa! É aqui. Aqui foi Liz. Mais uma, bebê. Olha, e que é outra tela. É, Eita, então, pra chegar lá foi um caminho árduo, aí só vai o último jogo que, que aconteceu. No 0,50 de KD, né? Aí. Olha lá, olha lá. É, é, não, pô, já é o nós vamos tá de, de Zeus. E, e aí, Imperial joga mais um hoje? É isso? Então, tá, vamos agora, Imperial. Pega vencedor de Odik contra Black Pearl, espada até pra dar um rolê em outros jogos, que Odik contra Black Pearl começou agora. Mano, é. não sei, tenho, aqui, é. aqui acabou. Porra, aí aí você me deu uma bad news, o Guia do ele é até vai, mas ficar sem internet, é Exato. sacanagem você já, é já mano. A gente, não pode falar sobre, cadê a resenha? É o bom que dá pra ir me conferir mesmo qual que é o rolê, né? Você vai ser nosso correspondente, Livas. Qual é dessa parada aí? Acabou. Caramba, Liminha, vai pro Canadá Onde estão tacando coisa lá agora, mano Ô, Cancela esse Liminha aí, fica aqui, Liminha A Imperial ganhou, mas ainda não está classificada Para esse torneio que acontece aqui no Brasil Vai jogar contra o Dick, hoje às 16 E depois pega o vencedor de INTZ vs Paquetá Passando, pega alguma outra equipe que está do outro lado Da chave, mas eu acredito que será Fluxo, é o meu palpite, mas é isso aí, manos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscrevam no canal, meu sonho é ter um milhão de inscritos Estamos quase lá, eu e Rio, vou ficando por aqui Até o um próximo vídeo no canal, que 1337 fá Low. Low.